Olá, alunos da Khan Academy! Vamos iniciar mais uma aula de ciências em que vamos falar sobre um assunto muito importante: a clamídia. Achou estranho esse nome? A clamídia é uma IST, infecção sexualmente transmissível. Porém, uma pessoa que tenha clamídia pode realizar doações de sangue, porque ela não é transmitida desta forma. Apesar de ser a IST mais relatada no mundo, o número de pessoas com clamídia provavelmente é bem maior do que as notificações existentes, porque a infecção é assintomática em até 50% dos homens e em 70% das mulheres. Quando os sintomas estão presentes, há corrimento amarelado ou claro, sangramento espontâneo ou durante as relações sexuais e dor, a urinar ou durante as relações sexuais ou no baixo-ventre, o chamado pé da barriga, em mulheres. Nos homens, há ardência a urinar, corrimento uretral com a presença de pus e dor nos testículos. Mas, apesar de, na maioria das vezes, a infecção atingir os órgãos internos dos sistemas genitais, a infecção também pode afetar a garganta e os olhos, se for praticado sexo oral. Se a bactéria subir pelo sistema reprodutor da mulher, além de causar dores na região do baixo ventre, ou seja, no pé da barriga, ainda pode causar anormalidades na menstruação. Em gestantes, o problema é ainda maior, porque pode causar parto precoce, morte do feto, doença inflamatória pélvica pós-parto e gravidez ectópica, que é aquela que se desenvolve fora do útero, ou seja, nas tubas uterinas ou na cavidade abdominal. Por esta IST, se apresentar assintomática, muitas vezes, o diagnóstico da infecção pela clamídia trachomatis ainda é crítico, porque, em geral, as pessoas só procuram um médico quando surgem os sintomas ou algumas complicações. E qual profissional procurar? O ginecologista é mais procurado entre as mulheres e o urologista entre os homens. Mas infectologistas e clínicos médicos também podem realizar o diagnóstico, que se dá através de exames laboratoriais, que envolvem amostras de urina, da secreção uretral ou da secreção do colo do útero. Se o indivíduo pratica sexo anal, amostras colhidas do reto também podem ser solicitadas. A partir do momento que os resultados dos exames são positivos para a clamídia, o tratamento é iniciado com antibióticos que devem ser receitados pelo médico. Se o paciente realizar Todo o tratamento de forma correta é possível erradicar completamente a bactéria Clamídia trachomatis do organismo. Como complemento para o tratamento, o indivíduo não deve praticar relações sexuais desprotegido. Desta forma, apesar de ser comum e perigosa, a Clamídia tem cura, por isso, não se deve deixar de procurar um médico quando os sintomas aparecer. Se a Clamídia não for tratada, a infecção pode evoluir e apresentar complicações, como a infertilidade, que é a dificuldade para ter filhos, dor crônica na região pélvica, que é aquela dor no pé da barriga, dor durante as relações sexuais, gravidez tubária, que é aquela que ocorre na região das trompas, e complicações na gestação. Portanto, o melhor é prevenir a contaminação, não só de clamídia, mas também de outras ISTs, inclusive, Outras que não têm cura, como a AIDS. A melhor forma de prevenir a infecção é usar preservativo durante as relações sexuais, porém, outras medidas podem ser tomadas, como idas regulares ao médico quando se tem uma vida sexual ativa, e realizar o tratamento dos parceiros sexuais se for constatada a infecção por clamídia. Apesar de sua alta transmissibilidade, a clamídia é uma AIS que tem cura quando tratada de forma correta. Por isso, a melhor maneira de lidar com esta e outras ISTs não é pensar no assunto somente quando se está infectado, mas sim prevenir a sua ocorrência. É isso aí, alunos! Vamos nos informar e evitar as ISTs. Até a próxima aula de Ciências!